Novembro começou com o pé direito para as bolsas de valores, com direito a novos recordes não só no Brasil como também no exterior. E tudo isso graças especialmente aos dados bem acima das expectativas do payroll, que é o indicador oficial de criação de postos de trabalho e desemprego nos Estados Unidos. Além disso, teve também a notícia do avanço do acordo comercial entre Estados Unidos e China, que diz a lenda, poderá encerrar a guerra comercial entre esses dois países. Nesse cenário, lá fora, o SP500 e a Nasdaq atingiram suas máximas históricas, por aqui, o Ibovespa também voltou a bater recordes durante o dia e fechou os 108.195 pontos. Com destaque especial para as ações da Petrobras, que chegaram ao seu maior patamar desde 2008 após a sessão onerosa garantir um ressarcimento bilionário para a estatal. Para segunda-feira é bom ficar de olho nos dados da inflação divulgados pela Fipe e pelo IBGE. Além dos balanços de empresas como Vivo, Porto Seguro e Itaú, cuja expectativa do mercado é que apresente um lucro líquido trimestral de 7,1 bilhões de reais. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Um excelente final de semana para todos. Fui!